Um grande incêndio atingiu nesta segunda-feira, 15, a Catedral de Notre-Dame, em Paris, o um importante símbolo da cidade. A flecha, torre mais alta da catedral, desmoronou, mas a estrutura do prédio foi salva, segundo os bombeiros. Um bombeiro ficou gravemente ferido durante o combate ao incêndio, de acordo com a agência Reuters. O fogo foi relatado primeiro por usuários em redes sociais. Não está claro ainda o que o causou, mas ele pode estar relacionado a uma obra que vinha sendo feita no telhado. A emissora France 2 disse que a polícia está tratando o caso como um acidente. A polícia isolou a área e retirou os turistas que estavam dentro da catedral. O acesso à ilha de Bacité, onde fica Notre-Dame, foi completamente fechado. Em um pronunciamento em frente à catedral, o presidente francês Emmanuel Macron disse que Notre-Dame será reconstruída. Ele também elogiou a coragem extrema e o profissionalismo dos bombeiros. Nós vamos reconstruir essa catedral, todos juntos. Uma campanha nacional vai ser lançada, e para além das nossas fronteiras. Nós faremos um chamado aos maiores talentos, que serão muitos e virão para reconstruir nossa Notre-Dame. Em Manuel Macron a Notre-Dame de Paris é nossa história, nossa literatura, nosso imaginário. O lugar onde nós vivemos, nossos grandes momentos, nossas epidemias, nossas guerras, nossa libertação", acrescentou Macron, que disse também que seus pensamentos estão com os católicos e com os parisienses. As próximas horas vão ser difíceis, mas o pior foi evitado, afirmou ele, lembrando que não houve vítimas. Quero dar uma palavra de esperança a nós todos. Essa esperança é o orgulho que devemos terça-feira. Orgulho por todos que evitaram o pior. Nossos bombeiros, afirmou o presidente. Tudo está queimando. O porta-voz da Notre Dame, André Finot, explicou que a estrutura da charpente da catedral, um quadro interno construído parte no século 13 e parte no século XIX, queimou completamente, e que não deve sobrar nada dessa parte. Segundo ele, o fogo teve início por volta das 18h50 em Paris, 13h50 do horário de Brasília. Após mais de quatro horas de trabalhos, o chefe dos bombeiros de Paris, Jean-Claude Gallet, informou que a estrutura da catedral foi finalmente declarada salva. Podemos considerar que a estrutura da Notre-Dame está a salvo e totalmente preservada, afirmou, segundo a France Press. Obras de restauração. Uma grande operação com 400 bombeiros foi montada para controlar as chamas, que afetaram sobretudo a torre central da catedral, visitada por milhares de pessoas todos os dias. Testemunhas no local também relataram chamas saindo das duas torres dos sinos. O incêndio pode estar ligado às obras que vinham sendo feitas no telhado do edifício. Recentemente, as estátuas que ficavam no telhado, foram removidas para a restauração, e a torre central estava rodeada por um andaime. Uma parte dela caiu em meio às chamas, veja no vídeo abaixo, e uma grande parte do telhado também desmoronou. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like.